Faltou inspiração do lado do Flamengo Sobrou disposição para o Fortaleza Por isso, empate sem gols Na noite deste sábado no Castelão Pela 27ª rodada do Brasileirão é melhor para o Leão na luta contra o rebaixamento do que para o rubro negro que caça o São Paulo na ponta da tabela. Em 90 minutos de monotonia e passividade, o 0 a 0 foi o resultado mais justo para um duelo que teve como ponto alto o pênalti desperdiçado de maneira cômica por Pedro ao escorregar e cometer dois toques apesar de a bola balançar as redes.